Fala ai meu parceiro tarado, já está conseguindo domar esse menino rebelde que quer vomitar antes da hora. Olha o Robson aqui de novo o cara que antes não poderia ver uma calcinha no varal que já estava gozando, hoje as coisas mudaram, hoje eu transo duas horas de pau dentro e sem gozar. Nesse canal mais gozado do Youtube eu ajudo os manos a dominar a técnica de morar de gozar e fazer as minas mais felizes.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 Hoje o nosso remedinho caseiro vai ser com a poderosa Romã, ai você me pergunta, Romã Robson. Se seu tarado, Romã, embora muito conhecida e com muitas propriedades para a saúde, a Romã por nome científico, Púnica Granatum, ainda é pouco consumida no Brasil. O fato é que a maioria das pessoas não conhece os benefícios desse poderoso fruto. Para que serve exatamente? Trata-se de uma fruta riquíssima em vitamina C, proteínas, vitamina K, ácido fólico, potássio e fibras, além de possuir ação antioxidante e anti-inflamatória. Os benefícios da romã para a saúde são inúmeros e conhecidos há milênios pelas populações do Oriente Médio, de onde a planta é originária. A superstição sempre avisou, romã traz fartura e fertilidade. E não é que a ciência comprovou mesmo a relação dessa fruta com o sexo tem a ver com fertilidade, mas não adianta só guardar as sementes na carteira. Se quiser sentir o poder afrodisíaco da romã, você vai precisar beber pelo menos um copo de suco por dia. Um estudo realizado pela Universidade Queen Margaret, na Escócia, escalou 58 voluntários, homens e mulheres entre 21 e 54 anos, para beber um copo de suco de romã por dia, durante duas semanas. Após o período, o nível de testosterona dos participantes aumentou de 16 a 30%. Se aumenta a quantidade de testosterona no corpo, cresce também a vontade de fazer sexo. E isso acontece tanto com homens quanto com mulheres. Para os homens, no mesmo estudo, foi constatado o aumento de libido sexual, da ereção e a diminuição da ejaculação precoce. Os pesquisadores ainda descobriram outros benefícios da Romã. Eles mediram, antes e depois da dose diária de suco, os níveis de algumas emoções, como medo, tristeza, culpa, timidez e autoconfiança. Depois do teste, as emoções positivas aumentaram e as negativas diminuíram. E ainda, a romã reduziu a pressão arterial dos voluntários. Em alguns estudos científicos foram comprovados que a depressão, ansiedade, nervosismo, agitação, medo e entre outros sentimentos, contribuem muito para a falta de desejo sexual e o surgimento ou agravamento da ejaculação precoce. Então meu caro fudedor, aqui está mais uma dica caseira, lembrando, isso não simboliza um tratamento para a cura definitiva da ejaculação precoce, é somente uma ajuda para levar mais tempo para gozar. Agora como consumir esse incrível alimento? Aproveite a romã por si só. Você pode comê-la de manhã, como um lanche à tarde ou na ceia. Há duas formas principais de comer romã. Você pode comer as sementes ou cuspi-las. Também pode cortar a romã em pedaços grandes, pegá-los e morder as sementes. Este é um método mais bagunçado e exigirá uma certa habilidade. Além disso, a casca da romã pode ser um pouco amarga, então evite mordê-la demais. Polvilhe as sementes em seu cereal ou na aveia do café da manhã. Misture as sementes no seu suco de laranja ou de maçã. Misture as sementes no seu chá preto para um sabor mais forte. polvilhe as sobre mangas e aproveite o máximo esse fruto. Agora, como eu disse no início do vídeo, esse método não se trata de uma cura e sim como uma ajudinha.